Eu estou muito feliz em estrear esse projeto com uma pessoa que eu admiro tanto. Ela é influenciadora, comunicadora, empresária, mãe de três, esposa, Mika Rocha. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Está aqui Ai, no meu programa você. Arte de Se Relacionar. Prazer. Chique. Achei chique, chique. É chique, né? Muito chique. Você sabe que azul é uma cor muito legal de usar, né? Ah é. Além do BTG que a gente sabe. Sim. Mas você sabe que é uma cor que todo mundo gosta de você quando você usa? Ai que bom, não sabia. Me falaram isso. Então foi, ó, foi interessante. Tá maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada, viu? <risos> Obrigada a você. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre networking, sobre empreendedorismo, uhum. sobre filhos, sobre tudo. Tá? Tá aberta? Tá. Tô abertíssima. Ah então tá bom. o seguinte, você foi uma das pioneiras né, nesse mundo de influenciadoras. Há 12 anos você trabalha com isso. Uhum. E você viu nisso uma oportunidade de negócio quando isso nem existia. Eu não consigo pensar, 12 anos atrás, o que, que a gente usava, e como que a gente usava as redes, Sim. e é muito diferente de hoje. Hoje você tem mais de um milhão de seguidores, um milhão e trezentos seguidores. Enfim, você representa várias marcas. Então, como que você viu nisso uma oportunidade de negócio? Então, eu não vi, na verdade, porque... O ser blogueira, influen... nem era influenciadora, era blogueira Era blogueira, mesmo. né? Que é. era o preconceito, né? Total! As revistas odiavam a gente, assim. Era, nossa, não, essa blogueira, não, blogueira. Então, na, no, no dia, vamos dizer assim, que eu resolvi sair da onde eu trabalhava, que era uma empresa de moda, tal, tá, CLT, tudo corporativo, e eu resolvi me aventurar na internet... Eu não sabia que era um negócio, mas eu sabia que era muito legal de fazer. Eu gostava de fazer. Eu fazia alguns vídeos para uma amiga minha que tinha um blog. Então, eu já tinha experimentado um pouco isso, gostei. E falei, nossa, essa vida que eu estou tendo aqui agora não tem a ver comigo. Eu quero fazer alguma coisa na internet. Só que assim... Sem saber o quê? Sem saber o quê e aquilo não era trabalho não era negócio não era pago não existia assim ah você é blogueira você é o quê né por muitos anos as eu marcas já isso. usavam a, a não as, não nada não, nada nada a gente implorava para as marcas oi por favor eu posso fazer uma entrevista posso ir na sua loja posso fazer um post porque eles não sabiam usar esse tipo de mídia, né? Ninguém conhecia, Sim. nem a gente conhecia direito como fazer. Que era um grupo, assim, de, de, de meninas que começou a fazer conteúdo. Umas faziam mais foto, outras faziam mais vídeo. Tinha uns fitness, foi o um mundo que começou assim, foi né? Foi um o mundo que começou assim. Eu era, sempre fui mais vídeo e mais relacionamentos. O universo feminino sempre me fascinou. E signos. Que, e signos, amo. E aí fui fazendo. E assim, eu fui fazendo um ano, dois anos, três anos, as quatro anos. As pessoas acham que a gente nasceu, acordou, ficou famosa, não é assim. Hoje a, a pessoa abre o Instagram e fala, gente, mas não consigo como assim? um seguidor. É. Como é que eu faço? Eu falo, ah, não sei, faz 12 anos que eu tô fazendo isso. tá então, assim, as coisas nunca vieram do dia pra noite, pelo menos pra mim. Eu tenho amigas que tiveram sucessos explosivos. O meu, ele nunca foi explosivo, ele sempre foi mais contínuo, mais sólido, né? Deu entendendo também como eu gostava de trabalhar, quem era eu ali, porque... Quando você começa, você começa meio artificial. Total. Né? Tipo, ai, oi, gente, tudo bem? Eu, eu era sou assim. sou essa. Exato. Né? Eu tava assim, no começo as pessoas falavam, tira a câmera <risos> e faz como você é normal. Exatamente. E aí depois eu comecei a fazer meus, meus quadros de humor, eu comecei a dar risada, eu comecei a mostrar esse lado, eu falei, nossa, agora eu me sinto eu. Mas demora, né? Demora, porque você também tem medo do, do julgamento alheio, Total. quem que vai falar de você. Primeira vez que eu fiz um vídeo... Com humor, a pessoa assim, gente, você acha isso é engraçada? Tá horrível. Gente, Só horrível refaz isso. alguém, muitas pessoas. e aí, Mas eu... calma aí, a crítica não te paralisou. Não me paralisou. É e importante. eu penso hoje, como, né? Porque foi meio dura essa é crítica. Duro. Tipo, você não é engraçada, mas não tá legal. Nossa, que ridícula. Nossa, é isso, aquilo. E aí eu falei, é, vou fazer, porque eu gosto de fazer. E continuei. E aí, lógico que foi crescendo. E as pessoas foram gostando mais do que não gostando. Apesar de também continuarem... Não gostando também, né? Faz parte dessa a gente profissão. Não vai, a gente não vai agradar todo mundo. Nunca. A gente tem que entender. nunca E a gente não, pode, não, a gente não pode se paralisar por causa disso. Não pode. Nunca me paralisei por nenhum fracasso meu. E foram vários que eu tive. E nenhuma crítica também. Nunca. Porque eu sempre soube o que eu queria fazer e como eu queria fazer. Então, por isso que eu falo que é... Assim, é, é degrau por degrau, aos poucos, e, e, e construindo mesmo a sua carreira com a certeza de onde você quer chegar, quem você é, se descobrir, né? Essa, essa hora que você se descobre, aí ah, eu sou assim, e é assim que eu vou ser. É muito mais fácil também, né? as coisas acontecem de um jeito mais fácil, as marcas te enxergam como você é, os trabalhos chegam para você do jeitinho que você faz, mas isso demora um tempo. Demora um tempo de construção. Sim. E voltando assim, para um pouco, a pauta do programa, que é a conexão, a arte de se relacionar e networking, o networking com as outras influenciadoras ou o seu pessoal te ajudou a alavancar suas redes? Muito. Como você falou, uma rede impossível você ser uma influenciadora, uma pessoa que está na internet e, e os outros não te impulsionarem. Você depende do outro e o outro depende de você. É uma rede. Quer dizer, então, isso é assim, o core da arte de se relacionar, um Total. depende do outro e é colaborativo. Não dá para você ser odiada, não querer colocar a amiga para frente, sabe, não, não falar de um trabalho que não é seu, não ter essa generosidade em empurrar as pessoas. Quem é generoso nesse, nesse universo cresce muito. Porque você é você, é única, ninguém, não vai ter uma Marta. É você, a Marta. Então, o jeito que você fala, que você é, se expressa do que você fala, é seu, é único. Então, por mais que tenha uma pessoa que fale, ah, eu quero falar de, da arte, de me relacionar, não vai ser igual a você. É diferente, tem espaço, tem exatamente. Espaço, tem espaço. Você não escuta várias pessoas no, em podcast, você não liga o Instagram e você vê várias contas no TikTok e tal. Então, isso, na verdade, é, é, é a rede, ela tem que ser assim, né? Plural. E você sempre foi uma pessoa que se relacionou bem, e aí você teve essa troca quando você precisou. Tiveram várias pessoas que me ajudaram muito. Minhas amigas famosas, blogueiras, sempre me ajudaram muito. Então, eu tenho amigas muito generosas. assim Então, assim, eu sou super grata a essa rede de generosidade que te coloca pra cima. E aí eu Faço também a minha, né? Tenho várias amigas também que começam, que estão precisando de uma força. E, e eu acho que é isso. A gente tem que mover. Claro, o que você acha interessante, o que você acha legal. conecta com você, com Exato, certeza. Que você acredita. Mas é uma rede. Você tem que impulsionar os outros para os outros te impulsionarem. É uma troca. E você começou a empreender. Uhum. Além, então, você já tinha essa carreira, que foi difícil, então, você sempre sai da sua zona de conforto, porque você estava ali, já influenciadora, já tinha saído do blogueira para influenciadora, é. já estava ali ganhando seu dinheiro com as marcas, Sim. e aí, o que, que aconteceu? Você cansou, estava bored, e resolveu empreender. Foi exatamente isso. Eu falei assim, nossa, eu não tenho desafio. Porque você já tinha dominado aquilo. Já está um tranquilo, né? Está tranquilo assim, de fazer o que eu faço. Gosto, mas não me sinto desafiada, assim, não sinto que, nossa, eu acordo um dia e eu preciso de um desafio. E é difícil, às vezes, você pensar nisso, porque o que as pessoas mais querem é uma zona de conforto ali para falar, ufa, cheguei onde eu quero e, e tá tudo certo. E tudo bem, e também. Tá tudo bem também. Isso não é um, um, um problema. Mas eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre gostei de me desafiar. Quem trabalha comigo me conhece, sabe que eu não paro, porque eu quero... Eu quero fazer melhor, né? E aí eu tava grávida é, da minha segunda filha e eu tava na pandemia. E realmente eu tava bem... Nossa, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou inovar? O né? que que eu vou fazer nessa situação? E a gente também não tinha muita perspectiva de sair daquilo, não. né? Foi um momento bem intenso para todo mundo pessoalmente. Mas muitas pessoas criaram coisas na pandemia, né? A gente pode ver que... É, um você monte... pode ver o copo meio cheio, você pode ver o copo é, meio vazio. Assim, tava muito ruim, né? Não vamos romantizar esse momento. Mas, em termos de criatividade, todo mundo teve que, que se... Reinventar. Reinventar, né? Uma mãe, um pai que tinha filhos em casa, os filhos homeschooling lá. É, uma casa que você morava com mais outras pessoas, que todo mundo ficou junto. A solidão que várias pessoas é, enfrentaram. Então, assim... Várias pessoas tiveram seus momentos ali de repensar um monte de coisa. E eu comecei a repensar a minha vida. E falei, nossa, tá, tudo bem. Já sei o que eu faço, gosto, mas eu preciso de mais. E aí eu resolvi empreender. Mas como que você pensou no que você queria fazer? Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Quero sair da CLT e quero fazer alguma coisa. Então vamos, vamos considerar o seu influenciador, que não é CLT, você tem que todo dia criar conteúdo. Sim. Mas vamos considerar isso. Tá. Você sair disso, como é que, você, como é que, como é que veio a, assim, a inspiração para criar a sua marca? Não, gente, eu conto essa história, as pessoas falam Ah, sério? Que louca! <risos> Mas eu vou contar. Eu tava na minha casa, grávida, e, e grávida, assim, eu sentia que eu tinha uma conexão mais criativa, eu ficava mais diferente. Os hormônios. É, pode ser. Sentei na minha mesa, ali na minha sala. Nunca vou esquecer. E aí veio, veio uma coisa assim. Acessórios. Aí eu, nossa, vou fazer uma marca de acessórios. Gosto de acessórios e tal. Mas você gosta de acessórios. Você conecta com Amo. isso. Ama, Tá. Mas nunca pensei, tá? tá? Não era uma coisa assim, ah, eu amo acessórios, quem sabe um dia eu vou fazer um... Não. Não. Aí eu falei, vai ser, a cor vai ser lilás, vai ser uma coisa meio mística, vai ser assim, vai ser assado. Tipo, desceu assim, fiz o um download inteiro na minha cabeça, na hora. Foi muito louco o que aconteceu. Aí eu fui falar com o meu marido, que ele é ele é meu sócio, super, assim, ele me dá super força nisso. E eu falei, eu vou fazer uma marca de acessórios. Aí ele falou, Ai, será que é da gravidez, né, assim? Será que ela está assim com essa ideia empolgada e daqui a pouco desempolga? Será que é mesmo? E aí eu comecei a falar tudo que eu tinha pensado no negócio: como que ia ser a caixa, como que ia ser o acessório, que eu achava que, enfim, o mercado ia gostar disso daqui. Mas o que, mas... que você achou que faltava no mercado? Como é que você viu essa oportunidade? Então, eu não vi essa oportunidade de mercado, foi muito louco, porque foi uma coisa altamente intuitiva. Você não meio tava conseguindo mística. comprar, não. Foi uma coisa que você queria mesmo. Nada, eu tava conseguindo comprar. Porque, geralmente a pessoa faz assim: eu vou eu resolver criar isso porque eu não tava é. achando no mercado. Não. Por isso que eu falo essa história é meio louca, assim, porque veio um download para mim assim, intuitivo. E eu sou muito mística, eu gosto desse mundo é, holístico, espiritual. E para mim veio uma inspiração que vinha até assim, a cor da marca, e como é que é, o que, que vai vender e tal. E que já tinha na minha cabeça e eu fui lá e fiz. Em quatro meses eu fiz, eu comprei embalagem que eu nunca tinha comprado. É você eu tive que pesquisar, contratar a equipe equipe, assim, era eu e mais duas pessoas. Essa era a minha equipe. Gente, quando você <risos> quer fazer, você faz. Não, e eu não tinha dinheiro pra... Imagina, eu ia falar assim, não, peraí, eu vou investir isso aqui, numa empresa... Não, você não ia tirar dinheiro de uma coisa que você estava ganhando, ainda não. com uma segunda filha. Na pandemia. Na, na pandemia, que você tem uma perspectiva menor. Não podia arriscar. Não podia arriscar. Aí eu arrisquei dos meus investimentos. Ó, ó, público... Não, mas é verdade. Eu tinha meus investimentos ali e falei, ah, eu vou pegar uma parte muito pequena disso e eu vou... Investir. Você colocou na sua cabeça, quanto que eu vou colocar, você se você programou e fez. Isso, mas assim, eu fiz um número na minha cabeça também, tá? Você inventou, tá bom. Não, não fiz business plan. Ai, Não faz o que eu faço. <risos> tá, enfim, não fiz. Tá. Não fiz business, business plan Mas também hora. ninguém vetou sua criatividade. Seu marido também não vetou sua criatividade. Porque ele podia, ele podia ter falado, não, para, não vai gastar dinheiro com isso, não vai fazer. Ele é, deixou, mas deixou fluir. Deixou fluir, porque ninguém ia me parar naquela hora, entendeu? Não ia. Ele ia falar, tá, então vai, né? Tá tão afim, então não faz. faz. E aí eu falei, bom, se der errado, esse, esse valor que eu estou investindo não é tudo que eu tenho. Sim. Então, tudo bem, porque a gente tem que contar com fracasso que pode dar errado. Mas eu vou fazer. E aí eu fiz. Eu nunca tinha lidado com semi na minha vida. Eu não sabia dizer o banho de ouro, os milésimos, a pedra, a cravação. Eu nunca eu tinha. Você foi aprender tudo isso? fui aprender tudo isso e aprendi rapidinho, porque eu amei esse universo... Aí implorava para os fornecedores me atenderem porque quem é você? O CNPJ e quem é você? Tá e eles compram comprando pouco, né? Que eles devem vender em quantidade. Pouco, tipo. Ah, tá, CNPJ vamos tá novo. Ver. Empreender no Brasil é difícil porque você não tem histórico. Como é que você começa a empreender? E CNPJ novo, você tem que pagar tudo à vista, né? Eles não parcelam. CNPJ, uma dica, não parcelam o CNPJ novo porque não te conhece ainda Lógico, no mercado. Você, não, então tem você não tem prazo de pagamento nada. Então foi assim. Uma é um loucura. Um desafio para o empreendedor. E foi fluindo, como eu disse, era eu e mais duas pessoas. E quem desenhava? Como que acontece esse processo? A gente ia no fornecedor e o fornecedor falava, olha, eu tenho esse colar lindo aqui que eu posso mudar. Ah, você pode colocar uma pedrinha assim, uma cor assim, uma cor assado, e fazer essa sequência? Posso? Ah, então tá bom. Não tinha desenho. Ah, tá no bom. Começo. Então você falava em cima do que você gostava do seu gosto. Exato, porque eu não tinha quantidade para comprar Óbvio. É, o, o meu do zero que eu faço hoje com ficha técnica, desenho, equipe de estilo e tudo Quem mais. Você vê que é isso, você pode empreender com um filho pequeno, ter uma secretividade, deixar a fluência, tem que estar tá aberto para isso. Tem que estar tá aberto. E, e assim, tem que estar tá aberto e enfrentar os perrengues, porque não é uma coisa fácil. Conta um perrengue. Não, o pe meu perrengue é o seguinte: aí fiz a Misha, ia chamar Mística. Mística, tá? A marca. Aí eu cheguei para o Renato, meu marido, ele falou: não, Mística não. Pô, Mística? Esse nome não é bom. Aí eu falei: por quê? Já tá tudo na minha cabeça aqui, já tinha o logo, logo tal. Logo mística. Ele falou, putz, porque mística é assim, legal você ser mística, mas quem não for místico vai comprar a sua marca. Aí ele falou, você vai nichar muito, você tem que entender que, né? Ele é ótimo de marketing, ótimo. E aí ele batizou mística, ele falou, e mística eu falei, então, ah, onde adorei onde ele assim, saiu não, mística, sei Misha? lá, ó, não a sei. gente tava muito, tá, tinha um negócio lá ó, na gente, assim, intuitivo. Aí, Misha, aí fui lá pra ver nome, daí você tem que ir no INPI, você tem que ver o registro, todo esse processo, porque quase nenhum nome nessa vida tá disponível mais, né? Sim. E aí, rolou Misha. Daí, beleza, eu tava grávida da, da Olivia, minha segunda filha, fiz o shooting da minha marca. Com base em quê? Nenhuma, né? Contratei uma modelo maravilhosa, fiz lá, coloquei, fiz lá o styling e tal, chamei pessoas que eu já trabalhava, mas assim, tudo muito... Né? Muito assim, na ponta do lápis, porque, como eu disse, não, eu não tinha investimentos. Né? E você pra falou: fazer. vou divulgar nas redes, vou usar a minha rede pra divulgar. Então, um negócio impulsionaria o outro. Exatamente. E a distribuição ia vir da venda da internet. Da internet. Ótimo. Eu tava de nove meses, tem uma foto minha assim, ó, com uma barriga deste tamanho. A minha filha nasceu quatro dias depois dessas fotos. Jura, fazer agachamento, assim, sabe? Ainda para estimular o parto. Não, gente, eu tava muito louca na né? época, assim, olho e falo, nossa. Aí ela nasceu. Dois meses depois eu lancei a marca. E aí o perrengue era: eu ia com a minha bomba de leite, eu tirava leite no escritório, eu mandava leite para ela, porque o escritório era pertinho da minha casa, e ela mamava o leite, porque eu queria dar o meu leite para ela. Lógico. Mas minha primeira filha não tinha conseguido, aí na segunda eu conseguia amamentá-la exclusivo um tempo. Mas para isso eu tinha que ir para o escritório para ver coisas, né para embalar a caixa, faltava embalagem. Porque de tudo início mais. já deu certo? Já deu certo de início. Aí foi muito legal, aí a correria Aí você foi não grande. parou, aí ela nasceu e você parou. continuou. Não parou, exatamente. Aí eu tirava leite, eu mandava, às vezes eu levava ela, amamentava assim lá, fazendo o pedido. É, perrengues, mas eu tava muito feliz, sabe? Assim, Não era uma coisa... Gente, em quatro meses. É, dois meses ela tinha. Mas em quatro meses você conseguiu é. empreender, entre, entre Sim. começar, ter ideia, Sim. enfim, e decidir executar? Sim. E óbvio, gente, óbvio que eu tenho privilégio, tenho rede de apoio, que eu, que eu tenho apoio não só de quem me ajuda, mas né, do meu marido que compartilha a criação das minhas filhas e tudo, mas mesmo assim, para uma mãe no puerpério, com hormônios e tal, a amamentação, era muito, corrido. Você sentiu o preconceito das outras mulheres que você estava empreendendo e deixando sua filha nesse momento? Ou teu marido, em algum momento, apesar dele ser supra seu parceiro, você sentiu que você poderia estar tá desapontando no seu papel de mãe? Não, meu marido, a gente nunca teve um problema do tipo... E porque é você difícil você ser, ser sócio, muito. né? É. é, nunca, nunca. Porque a gente é muito apegado aos filhos, eu e ele. assim Deu qualquer cinco minutos, a gente tá junto e, e gosta, sabe? Então, se eu tava fazendo aquilo, aquilo também tava me fazendo feliz. Agora, de outras mulheres, sim. Porque as mulheres têm um pouco de preconceito, né? Assim, no sentido, quem é, tá dedicado exclusivamente é. à maternidade e quem não tá, eu sinto, às vezes, rola essa cobrança. Rola. Do tipo, por que que você tá fazendo isso agora? É. Ou por que que você é, tá abrindo mão de ter filho agora pra trabalhar tanto? Então, isso. as pessoas cobram muito. É, nossa, várias vezes me mandavam com quem que a sua filha tá? Eu falei, gente, sozinha, ela tá lá. Ela, ela pega tá... a mamadeira com dois meses, ela toma, tá tudo você respondia é com humor. Sim, né? Porque fala, gente, calma aí, ela tem um pai. Vocês estão esquecendo que ela tem um pai. É, eu, tenho, eu tenho ajuda e, e eu posso ser uma mulher que escolhe. Isso. Esse é, é um privilégio você escolher? É. Mas eu também tenho a liberdade de, de escolher como é que eu faço a minha maternidade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Você tem a liberdade de fazer sua maternidade, eu tenho a liberdade de fazer a minha. Ah, eu só quero ser mãe. Ótimo. Tá ótimo. Eu, você pode, né? Porque também tem isso. Você, você pode, é, posso, eu dei um jeito, ou posso, eu tô tranquila, legal. Eu não podia e nem queria. Para mim, essa é a realidade que eu me coloco. Eu, eu gosto de ser independente financeiramente, eu sou... Isso me traz uma felicidade imensa de realização. Não é o dinheiro, mas é a realização. E eu não quero parar de ser independente financeiramente. Para eu ser independente financeiramente, eu preciso trabalhar. É uma conta simples. Simples. Então, é... sim, eu faço todas essas minhas Você dinásticas. Você tem que fazer concessões, exatamente. É. Em, como tudo na vida. Tudo na vida. Bom, conversando aqui com você, você é uma mulher super interessante. E você tá. tem uma história, você tem uma luz, uma luz própria, um brilho. Você deu certo nas coisas que você colocou a mão. E aí você escreve um livro. Você escreveu no passado sobre Escrevi. isso. E eu falo muito que para a pessoa se relacionar, ela tem que ser interessante. E para ser interessante, a pessoa tem que se amar. Porque para você se conectar com as pessoas, você precisa sair da sua zona de conforto. Sim. Se você tivesse parado no primeiro momento, no primeiro desafio, a primeira pessoa falou assim para você, ah, é uma blogueira, parou, nunca mais falou, você não estaria construindo tudo o que você construiu. E sendo uma voz, e podendo ser uma influência para as pessoas positiva. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho do amor próprio que você colocou num livro. É, a minha história de amor próprio demorou, demorou para eu gostar de mim, Marta. Tipo assim, eu, hoje eu gosto muito de mim, mas eu não gostava de mim antes. Por quê? Porque... Na... Na infância, eu já era uma criança muito crítica comigo mesma. E eu não sei, isso vem da minha personalidade. Eu sou capricorniana, talvez, Pode ser. mas eu tinha irmãs que uma ia muito bem na ginástica olímpica, a outra nossa era muito aculturada, né gostava muito de música, disso, daquilo, e eu gostava de moda na época. E eu venho de uma família onde a minha mãe é psicóloga, ela era professora, super intelectual, mestrado, doutorado, tal, nanana O meu pai é um empresário, um cara que sempre ralou muito, desde muito cedo. Para eles, o, tinha um, o trabalho tinha um valor imenso. E trabalhar com moda, aonde que estava isso? né Gostar de moda e tal. Então, desde muito cedo na minha família, sem querer, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu era um pouco estereotipada, como Ai, a amiga gosta de moda, não sei se ela vai fazer muita coisa. Assim. Sabe? Ela aquela... gosta de moda, é. é. tá. Ela gosta de ver desfile. Hum. É, hoje, é, é assim, o mundo da moda ele te dá muitas possibilidades. Sim. Mas eu entendo que, numa geração Lógico. anterior à nossa, aquilo era um pouco. Né? Enfim, ou você era médico, ou engenheiro, ou isso. Total. E a minha autoestima ela já ficou meio abalada ali naquele momento, porque eu me sentia menos. Eu falava, nossa, as minhas irmãs são maravilhosas e eu. Hum, e eu, né? O que eu vou fazer, gente, da minha vida? e aí eu, eu entrei na escola e eu tive um momento escolar da minha vida complicado que eu sofri bullying não tinha esse nome na época mas eu sofri bastante uns dois anos eu tive que sair da escola e eram atributos físicos que meu nariz não era assim eu fiz plástica eram atributos físicos era uma coisa de, de ser burra sabe porque ah porque gosta de moda burra era uma escola que era super politizada então assim eu gostar de moda gostar de ver um desfile era um horror, aquilo. Então, alguns reforços na minha vida foram feitos ali na minha autoestima. Gente, maravilhosa você conseguir transformar tudo é. isso. Você trabalha com a sua imagem, você é linda, maravilhosa. Eu quero ver essas pessoas do bullying vendo seus cartazes por aí. Ai, muito. Alguém me escreveu isso. Imagina Ai. só do bullying vendo você lá toda, toda hora. Mas aí eu sofri muito essa época, muito. Eu entrei numa depressão e tal. Sem e a minha que mãe... era depressão, né? Porque nova não sabe saber, o é Sem saber, vivia triste, né? É. ia pra escola triste, eu voltava triste, eu não queria almoçar. Aí a minha mãe, psicóloga maravilhosa, me viu naquela situação. Eu lembro que ela sentou na minha cama naquele dia e falou, ó, vou te mudar de escola. Chega. Porque ela viu que eu tava acabando Lógico. comigo. Eu mudei de escola. Eu fui pra uma escola maravilhosa que quando eu cheguei pensa, de uma escola que eu era burra, feia, né, eu cheguei nessa escola era, gente, a Cristina Aguilera chegou, <risos> e eu falei assim, gente, estão falando comigo, gostam de mim, me acham legal, e aí me acharam muito legal nessa escola, muito legal, não sei porquê, mas eu fiz muitos amigos, e a minha vida social começou a desabrochar, e eu comecei a resgatar algo que estava ultra adormecido na minha vida, que era gostar de mim, né? Porque, imagina, naquela idade, 14 anos, gente, não adianta. Tudo que seus colegas de 14 anos te falam gruda. Gruda na sua cabeça. E nunca mais sai. Olha, é um, é um trabalho para sair. Então, alguém fala, nossa, você é muito legal. Era, não, não, não, não, não, sabe? A primeira reação é tipo, não, não sou, não, não é, tal. E aí, eu fui buscar na terapia, né? Minha mãe, como eu falei, ela é psicóloga, ela me colocou na terapia, então, Tive muito, uma chance muito legal na vida de me autoconhecer, de desabafar com alguém ali como eu me sentia e tudo. E eu fui curando essas coisas dentro de mim. E você sabe que aparecer publicamente foi a minha cura. Porque eu falei, bom, eu vou aparecer. E se não gostarem de mim, não gostaram. Só que eu já vinha de um episódio, né, onde não tinham gostado, então era... Mina, e quando você aparece, você tem muitas críticas, você tem que lidar com muitas. críticas de novo, quer dizer que você realmente se curou. Eu fui lá, né? É. Meio com medo, só... Vou. E aí eu comecei a fazer, e eu comecei a ficar muito resiliente quanto às críticas também. A entender que tá bom, o que o outro fala é aquela famosa frase, diz mais sobre ele do que de mim. Né? Eu não tô fazendo mal a ninguém, eu não tô falando alguma coisa para alguém, eu tô sendo eu. E se você não gosta, ok. tá tudo bem. Se escrever, eu não gosto. Isso. Sabe, conta para sua amiga que você não gosta, não precisa <risos> me contar. E eu fui desabrochando nessa vida, eu fui conquistando minha autoestima, até que eu tive a oportunidade de escrever esse livro. Esse livro eu escrevi depois de um fracasso que eu tive na TV, porque eu queria ser apresentadora de TV na época. Ah. Eu gostava de fazer vídeo na internet eu falava, ah, então eu quero apresentar. Eu tenho várias histórias de cara de pau. De pedir as pessoas. Isso é o máximo, conta uma. Tipo, o Faustão, ele tava lá no Shopping Gente JK. maravilhosa, ela queria ela pedir pro Faustão, eu adoro, ela <risos> pensava almoçando do meu lado, daí eu, mãe, o Faustão, ela, aham. Uh -huh. Tipo, a minha mãe, é assim, pelo amor de Deus. Aí eu, mãe, e se eu falar com ele, dela, olha, né, enfim, é aquela coisa, vou barrar, deixa ela, né? <risos> Essa aí tem coragem, vai. Aí, oi, Faustão, tudo bom? Meu nome é Mika. Aí, ele tipo, oi, tudo bem? Eu, ah, eu queria saber se você podia me dar uma chance no seu programa. Eu adoro apresentar, eu posso ser repórter, fazer qualquer coisa. Aí ele, que bom, o Jaime Praça tá aqui. Ele é o diretor da Globo do meu programa. Acho que é com ele que você tem que falar. Oi, tudo bem? Tal. O cara assim, gente, e oi, essa pessoa? quem é você? Mandei meu material pro Jaime Praça. Aí ele falou, não, muito obrigada. Não é o que a gente está procurando. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Vou continuar? Porque eu não sei o que acontece, essas porradas elas... Mas isso é legal, é. porque as pessoas levam a porrada e para, você não. Eu não vou parar não, gente. Jaime Praça, legal, te adoro, mas poxa, talvez não seja você que decida é a minha vida. Exato, Exato. eu vou, <risos> eu vou outra pessoa. Não fui pra Globo, mas posso ir pra outros lugares. E aí eu escrevi um programa que chamava SOS Pé na Bunda, e a Warner comprou esse programa. Era um programa que eu tinha roteirizado e tal, falava de relacionamentos... E eu fiz esse programa, apresentei esse programa e foi ao ar. Só que ele foi um flop. Ele foi mal, ruim. Não, não renovou a temporada, tal foi um fracasso. E um dia eu reuni 30 pessoas na minha casa pra assistir o SOS Pena Bunda, ele não passou na TV. Fiz jantar, buffet, Mentira. juro. As pessoas tomando um vinho, uma cerveja. Eu, gente, agora... o que O que aconteceu? Passou um desenho animado no, no lugar, eu, ah, tá... Aí, o que eu tinha postado no Instagram, eu tive que... Lembra aquele meme, Giovana o forno? Sim! Aí, eu peguei um micro-ondas, coloquei assim, falei, ai, gente, o forninho caiu, né? Não passou meu programa. Obviamente, a rasa destruída por dentro, mas o quê? Falando bom, o que eu posso fazer? Acontece, né? Ele passou outras vezes, passou a temporada Mas não nesse do seu jantar, gente? Não. do meu jantar não passou. Não passou? Não. Nunca vou esquecer. E, aí, e o livro? Aí foi um fracasso. Só que a é, diretora dessa editora, que era Bem Virar, viu o meu programa e gostou de mim. E falou assim, oi, Mica, tudo bem? Tal, Vi você, não é só a achei genial. Vamos fazer um livro, escrever um livro? Deu, Hã? não, imagina. Aí de novo, ó, o passado. Aquele passado. Não, eu sou burra, não posso escrever livro. não sou capaz, entendeu? Eu não sou dessa pessoa intelectual, eu não, eu não sou dessa turma. A minha cabeça, ela sempre fala isso pra mim, aí a eu turma corto. Que escreve o livro. Ah. É, a turma que escreve o livro é minha irmã, minha outra irmã, minha mãe, não sou eu. Eu não vou escrever, eu não tenho essa capacidade. E aí ela foi super incrível, falou, tem sim, vamos escrever tal, tá. escrevi. Entrou nos mais vendidos do Brasil Nossa. várias vezes. Foi um best-seller, foi incrível. Depois desse, eu escrevi uma ficção. Ficção, hein, gente? Pra quem isso. se achava burra, parabéns. E, e meu psicólogo ficou orgulhoso. E depois eu escrevi o Manual do Amor Próprio. E qual que é a sua principal dica ou três dicas o que você acha assim importante no manual do amor próprio? Não Até desista, porque você né? Não desista. Não desista de encontrar o seu amor próprio, porque ele está ali em algum lugar. ele, ele existe. E tem momentos que você vai desacreditar. Não é assim, aí ah, eu conquistei meu amor próprio, agora nada me abala. Não é isso. Não é. Mas você aprende a lidar com essas vozes na cabeça, às vezes, que ficam, sabe? No meu caso, ah, não tem capacidade, hein? cuidado, é burra, aí não sei o quê. Então, eu administro essas vozes hoje porque eu me conheço, porque eu confio em mim. E quando eu não confio também, eu vou atrás de confiar, eu dou um jeito. E não quer dizer você também não se consultar com ninguém. como Por exemplo, você perguntou, você tinha certeza da marca que você queria criar, mas você foi consultar o nome, né, pra dar uma testada. E seu marido falou, olha, esse não é esse. Não quer dizer que você se fecha e fica assim, não, não, não vou escutar ninguém porque todo mundo vai me criticar. É. Não, não é 880, não. tem uma zona cinza aí no meio que você pode ir. Exato. É, e eu acho que às vezes as críticas são importantes, Muito desde bom. que elas sejam construtivas. Exato, o famoso feedback. O feedback, o feedback é bom. É bom. Pô, cresce muito a muito. gente, né? Você tem que estar tá aberto pra ouvir. Também se você, se você é uma pessoa é. fechada para feedback, porque você é traumatizado, é as pessoas não te falam mais. É. E aí você vive dentro de uma bolha, onde você só fala com quem gosta de você, e aí você não consegue crescer. Exatamente. Esse é o meu medo, às vezes, sabia? E se desenvolver, é. Tipo, me critica, vai, sabe? Eu falo, o que, que eu tô, tô indo mal? O que, que, que, que pode melhorar? O que pode melhorar? O que, que você acha que não tá legal? O meu pai, que ele é meu sócio, ele me dá altos feedbacks. Ele dá? E é muito bom. É muito legal você conseguir trabalhar com a família assim, porque é difícil. Muito legal. Muito difícil. Muito legal. Mas, putz, tá sendo uma experiência e tanto. E meu pai é Ares, né, gente? Assim. Qual que é a característica de Ares que a é minha lua? Conta. Nunca consigo entender <risos> Ares. Ares é o primeiro signo do Zodíaco. Ele é, tipo, explosivo. Ele vai, Ai, ele então acontece, eu... ele faz. Mas ele tem um pouco de sericídios. Ah, né? então, Sagitário com Ares, eu sou bem Menina. assim. Menina, ninguém pode te perguntar o feedback. Seu feedback é honesto, né? É honesto bem transparente. É bem verdadeiro. E aí, eu tô indo bem? Não. Ah, não. Tá, entendi. Mas ele é esse cara que. Mas, mas é importante o carinho. Pra você muito. Porque ele, ele é uma pessoa que me fala a verdade. Isso que é bom. Então, você trabalhar com família, que às vezes eu falo, ah, networking, a família pode te trabalhar. No teu caso, não, porque é uma família construtiva, é. que então é um sócio construtivo, não construtivo, nem como família, um sócio que você é um pode sócio. confiar e que te traz feedback construtivo e que você continua crescendo. Exatamente. Eu adoro. Eu aprendi a gostar de feedback. Porque dá um medinho, né? Ah, dá. Não dá? Dá. Quando alguém fala, ah, eu vou te dar um feedback, aí você é, fala... Só. E pode ah, ser depois? Não dá, não, agora não. Depois do carnaval. <risos> Exato. E eu não sei como é que a pessoa vai te dar um feedback também. Tem jeitos e jeitos. Tem gente que tem a arte do feedback. Tem. Outro assunto, hein? Pra, é um assunto. pra explorar. E tem gente que não sabe dar feedback. É. Você hoje tem quantos funcionários, colaboradores? A gente tem mais de 70. Como é, que é a tua relação com eles, com o seu time? Tua re relação de liderança? Porque liderança é uma coisa que ninguém te ensina. Nossa. É que nem conexão é a arte de se relacionar. Né? Você teve a sua ideia, sua caixinha, suas, a sua bijuteria, é semi-joia maravilhosa né? e tal. Aí um dia você tem que liderar pessoas. Pessoas com as suas características, com os seus medos, com as suas angústias, com as suas ambições. Então, como é que foi Mika líder? Putz... Você sabe que a coisa mais difícil, você não acha? Eu acho. Liderar, para mim, é o maior desafio da minha vida. É muito difícil. E todo mundo que eu falo, que trabalha em né, empresa, mundo corporativo, fala, nossa, liderar. Porque a planilha, o resultado, o produto mesmo, a criação, ela é mais fácil de você conduzir. As pessoas, elas têm dias, elas têm fases, né? Então, você também tem seus dias, você também tem suas dúvidas. Eu sempre falo isso, eu trabalho com pessoas que sabem muito mais que eu. Porque eu formei uma equipe junto com o Newton, que é meu sócio, e meu pai. O Renato, ele, ele fica bem distante, ele é um sócio estratégico e tal. Mas eu e o Newton, meu pai, a gente trabalha muito juntos. E vieram pessoas com ele incríveis que trabalharam com ele. Meu pai trabalhou muitos anos no, no mercado de varejo, 40 anos, para ser mais específica. E vieram pessoas incríveis com ele. E essas pessoas sabem muito mais do que eu. E eu tive que aprender a perguntar o que eu não sei, sem ter problema em perguntar. Sem achar que isso te diminui como chefe. Exato. Às vezes eu sou líder desse grupo, às vezes eu trabalho em conjunto com essa pessoa, mas eu digo, eu estou sempre cercada de pessoas que sabem muito. Pode ser muito legal, mas também você vai entender que você sabe pouco e que você precisa aprender Sim. muita coisa desse mundo é, corporativo e tal. E eu acho que você tem que confiar em você, em quem você é, confiar nos seus valores, para você gerir as pessoas. E para elas te respeitarem, respeitarem sua autoridade. Eu acho que exemplo é uma coisa super importante. Muito. Você tem exemplos, Eu tem vi disciplina. você voltando cedo em janeiro. É. Eu gostei. Tipo, assim, Eu estou dando um exemplo, eu estou aqui. Estou aqui, dia 2 de janeiro. É. Porque eu acho que o exemplo, eu contratei pessoas incríveis no meu time, porque eu preciso dessas pessoas, porque isso me permite crescer é. e construir mais coisas. E, e, e tá bem profissionalmente. Exato. Mas... Essas pessoas precisam respeitar também a nossa autoridade sobre algumas tomadas de decisão. Exato. E eu ainda venho... É um desafio para dois lados. Muito. E, e, Marta, eu venho de um mundo onde eu sou. Influenciadora e empresária. Então, existe, Mika, Instagram, publicidade, com humor. E existe eu Sério, é no diferente. escritório isso. p da vida muitas vezes, muitas vezes chateada não é mesmo um pouco insatisfeita então é difícil também às vezes você frustrar o outro porque às vezes o outro ele te vê muitas vezes bem ali e tal e no dia a dia você não vai ver isso toda hora é, é normal né você é. enfrenta dificuldades desafios então isso também para mim foi foi difícil eu entender que eu posso ser várias pessoas ali né? E que às vezes eu posso frustrar alguém que eu, ah, eu achei que a Mica era super legal, bem humorada todos os dias. É, não, não uh, vai acontecer. Algumas questões, não. Não. Isso é um outro lado meu como empresária, que como influenciadora, normalmente não acontece. É, é mais autoastral assim. No mundo corporativo, ele é mais sério. Sim, né? é uma outra coisa. É, uma é, um é uma profissão, outra é outra profissão. É. Então, acho que assim, liderar com a minha seriedade... Foi um desafio, porque quando eu comecei, as pessoas esperavam de mim o que elas assistiam. É, vamos debater, assim falar de signos e do amor. Exato. Do para você ali, não, vamos não, falar disso. Não, a gente não vai falar disso agora. <risos> Exato. Então, isso, isso foi desafiador. Mas continua sendo sempre, eu acho que fazer a cultura da empresa é algo... A cultura da empresa é importante, né? Muito importante, que são os seus valores. E eu, eu escutei uma frase muito boa. A cultura da empresa se faz primeiro com os outros, com todo mundo, né? não, é, não é com o, o dono ou o CEO ou aquela pessoa, na verdade a cultura você vê quando você olha para o seu time, quando você olha para todas as pessoas, porque elas absorveram aqueles valores da maneira que elas entenderam e é ali que você está colocando a cultura, então eu escutei uma frase muito boa que é, você sabe a cultura da empresa quando uma pessoa nova chega e pergunta para alguém, o que, que eu não posso fazer aqui? Essa é a cultura da empresa essa resposta é a cultura. ó, oh, você não pode passar por cima de ninguém, você não pode fazer fofoca, você tem que ser sério, não, ah, você ah, pronto. Essa, essa é a, são os valores que você colocou. Porque muitas vezes você pode falar de cultura, né? Ah, essa Mas empresa. Mas se você não executa, exatamente. Não adianta. As pessoas perguntam para mim aqui, por que eu tô há tanto tempo no mesmo lugar? Porque eu consegui empreender dentro do meu trabalho. E o seu trabalho deixou isso, Me né? permitiu. Então, é verdade. Essa é uma cultura. Você consegue empreender. É isso aí. E o que ganha é lei do argumento. Então, essa é uma cultura. É. Porque eu fiz e eu testei. Exato. Então, é uma coisa que eu tenho convicção, assim, para falar. Mas é isso. É o que a pessoa responde. É o que a pessoa responde, né? Você chega pro seu time. Gente, o é, que, que, que não pode fazer aqui que você vai embora ou que você não, né, não vai caber nessa, nessa corporação? Isso, isso é a cultura se acomodar já tem uma se acomodar é uma coisa que não funciona aqui pronto é, ela funciona mesmo que eu bem sei <risos> e é o um mercado o mercado financeiro é uma coisa que as pessoas têm tanta curiosidade é. porque é sempre ele ele é meio emblemático no seguinte né ele é estressante ele é predominantemente masculino Sim. ainda é, e ele é pesado e ele mas ele tem outros lados Diferente Ele pode ser maravilhoso, disso. exatamente. É? Você pode transformar tudo, depende da sua capacidade também de conseguir enxergar essas oportunidades. Exato. E você ter um ambiente aberto para as oportunidades. Exato. Né? Como é que a gente diria que a gente estaria num estúdio fazendo um podcast de conexão à arte de se relacionar dentro de um banco? Exato. Assim, completamente fora da caixa. Isso é muito legal. Isso, isso assim, com uma pessoa que é, vamos lá, blogueira, blogueira. influenciadora de <risos> moda, é? escritora. Isso aí. E, a, e empresária. E empreendedora. E você começou esse assunto da arte de, de se relacionar... Vendo um com... monte de gafes. No seu Instagram. Aham. Uhum. Vendo gafes aqui dentro. Mas olha que legal, o conteúdo do seu Instagram, ele virou um conteúdo pra dentro da onde você trabalha. Gente, isso pra mim é o futuro presente, sabe? É assim, se as empresas não olharem para os seus colaboradores, as pessoas que estão ali, e não sugarem esses talentos, e transformarem isso em algo interessante, as pessoas vão embora. É. Porque hoje você quer ter um propósito. É verdade, eu sei que é? essa palavra está batida. Essa palavra... Isso, mas não tem outra. É, é propósito, realmente é isso. Empoderamento, propósito. É. Mas o, o propósito ali no seu dia, ele tem que existir. Eu estava falando com o CEO da Dengo, o Steven, que ele é maravilhoso. Eu adoro essa eu marca. Eu adoro a Dengo, gente. Incrível. É uma marca que você criou em pouco tempo, né? Quer dizer, Sim. eu pelo menos só vi não, pouquíssimo, depois. Pouquíssimo eu descobri tempo. aquelas barras gigantes e foi aí que eu descobri. Sim. E ele é um cara que fala muito de propósito na empresa. E que realmente acontece ali, sabe? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Mas é isso que eu sinto também. Eu sinto que os meus colaboradores, eles têm que estar tá felizes, realizar seus sonhos. Eles têm que crescer. Chega dessa liderança que... Peraí, gente. Eu me dou bem e vocês né, trabalham para mim. Isso é antigo. Total. Hoje as pessoas trabalham no, na horizontalização do trabalho. Você escuta uma pessoa do teu time que tem muito menos experiência que você. Às vezes surge uma ideia muito boa. Muito. E muito. aí você fala, pô, legal, gostei. E essa pessoa vai falar, pô, legal, minha chefe me escuta. Ela... ela né? materializa às vezes minhas ideias, eu, eu posso ter ideias nesse com lugar, certeza. eu posso pensar, isso pra mim é, é uma arte de se relacionar dentro de onde você Sim. trabalha, né? de você não ter tanto, você tem o seu lugar de liderança, ele é preciso pra você ter uma ordem ali, mas é muito legal as pessoas poderem crescer junto. E sabe que eu li um livro é, da eu tava com uma dificuldade em fazer gestão depois da pandemia e tal, da Brené Brown, Dare to Lead. A minha irmã ama ela. Eu amo ela. É. E aí, eu tava escutando um videocast assim, no seu... e eu escutei, e ela falando muito sobre você envolver o seu time nos desafios. Uhum. Então, às vezes, eu queria salvar a pátria do time, e eu falava, eu preciso fazer tal tarefa. E eu achava que era mais. Até eu explicar tudo, por que eu precisava fazer, entregar tal tarefa, a tarefa chegava a médio a pessoa saía pra almoçar, e eu ficava muito brava. Tipo, como assim? Aí eu comecei a explicar, gente, essa tarefa para é pra gente chegar em tal lugar. Não contar só um ponto, falar, Exato. ó, eu quero chegar ali. Então a gente precisa de tal tarefa nesse horário, porque vai ter uma apresentação no comitê e vai estar tal sócio, é legal e tem que... Cara, come, eu comecei a envolvê-los no... Aí, naturalmente, como eles estão envolvidos no todo, eles passam... Aí, naturalmente, a pessoa não almoça naquele momento, vai mais tarde, quer te entregar com o perfeito. Aí você fala, pô, mas não me entrega só quando eu peço. Não, porque se ela não tá envolvida, exato ela não se entrega de calma. Ela não sabe, né? Ela, ela não, não sabe Então, você ter essa troca é, de, é grande, e foi um processo. Eu, cada vez eu, eu fui aprendendo, assim, como é que eu envolvo o time, até onde eu conto, o que que eu... E daí, também, assim, não pode abrir, né? Chorar, desabar, é. senão você desmotiva <risos> o time. É, assim, o equilíbrio da vulnerabilidade, mas envolvendo o time. Foi muito é, legal nesse livro. Isso, e é legal essa... Porque a liderança hoje, se você pensar, tem vários líderes, né? Vários. Tem líderes mais vulneráveis, tem líderes tem. menos e tal. Mas eu acho que é isso que você falou. Você envolver as pessoas e, e dar importância, a devida importância para cada um que tá ali, porque é muito importante. Né? Se você tirar todo o seu time, você falar, gente, não vou conseguir executar não vou conseguir. tudo. Não vou conseguir. E entender que eles são muito importantes. Então, assim, na, na Micha, principalmente, que eu atuo, Open Era e tudo, eu realmente eu sou muito grata ao meu time. Porque sem eles, eu não consigo fazer. Né? Aquilo não roda. Eles fazem parte de todo o processo. Talvez esse seja meu tipo de liderança ali. É muito. De igual para igual, não tem essa coisa assim. De igual para igual que eu digo, é, a minha ideia não é melhor que a sua. Sim, eu posso eu escutar. Acho. Ah, eu tenho uma ideia. Beleza, qual que é a sua ideia? A gente acabou de colocar em prática o evento que eu te falei que vai acontecer. Que veio da ideia do marketing. Do marketing. E é um evento maravilhoso que vai acontecer. E eu falo, que incrível que uma equipe pensou sozinha, né? É, sobre um assunto super importante para a gente, que vai gerar muito valor para a marca, que vai gerar conteúdo, que tem um line incrível, e veio dali, não precisou o sócio, ou o dono, ou isso, falar. Isso é incrível, você dá liberdade para as pessoas criarem, né? para elas evoluírem, então elas sentem também, e que é verdade, que elas estão... É, realizando os seus sonhos ali na, naquela empresa. Isso, para mim, é muito importante. Muito, porque daí as pessoas, elas se sentem cativadas pelo aquilo e elas querem entregar mais e mais e mais. Exato. Não só fazer, ah, chegar a tal horário, embora a tal horário. Elas se sentem parte. Parte. É. Tipo, ah, eu tive uma ideia? Olha a minha ideia ali. Olha a minha ideia ali. Isso é muito legal. Oh, e, e, e também esse pensamento, talvez se eu estivesse na minha casa sem assim, estar aqui, eu ia ter essa ideia e a gente não ia ter executado dessa maneira. Então, ter esse valor, Marta, porque eu acho que hoje tem muito essa coisa. Saia do CLT e venha para a vida sem CLT. Como se fosse fácil, né? É. E não é assim. Não essa é assim. não é a realidade. Existem características das pessoas para empreender. Características para você trabalhar numa corporação. Não, todo, ninguém é igual. Né? Então, tá. você não pode falar assim, gente, todo mundo sai do CLT e vai... Não, eu, eu não concordo. Né? E também não concordo com essas fórmulas milagrosas, que né, as pessoas ganham rios de dinheiro e dá tudo certo em três meses. Você fala, poxa, eu estou há dez anos aqui e não aconteceu para mim. Então, eu acho perigoso, sabe? Também acho. É, a gente precisa entender que o, o, um lugar corporativo ele pode ser muito positivo. Depende da liderança e de como aquela empresa se comporta, como que ela pensa, quais são os Qual valores. que ela tá dela. aberta para você transformar, para você impactar dentro da empresa, com certeza. Exato. Bom, para a gente finalizar, Não, que eu podia ficar quero aqui. quero continuar. Horas, Amei, gente. A gente falar. com que Todo mundo diz que é assim: você tem uma conexão para você chegar em qualquer pessoa. No mundo, uma ou duas vai. É verdade. Uma ou duas você consegue se conectar com qualquer pessoa, principalmente com uma rede tão ativa como a sua, mas a gente consegue, com uma ou duas pessoas, chegar em qualquer pessoa e o máximo que pode acontecer é você levar um não de volta. É. Né? Tipo você com Faustão foi maravilhoso. Faustão, beijo. <risos> se você pudesse escolher uma pessoa para você almoçar, quem seria? Você tem esse nome? Sério? No mundo. Ah! No mundo. A Michelle Obama. Ou é a mesma de da minha. é porque ela é maravilhosa. ela é maravilhosa. Você viu o que ela falou sobre o casamento? Não. Não, gente, ela é maravilhosa. Ela Fala. Passa... Eu passei 10 anos odiando o meu marido. Aí eu falei, gente, como assim? Michele, ela é minha charada é de nome, né? Aí ela falou assim, pois é, porque quando você tem filho pequeno, sabe? É um perrengue, você, você casa, tá tudo lindo e maravilhoso, aí você tem filho, aí um acha que um tem que comer uma coisa, e o outro acha que não sei o que, e você odeia seu marido durante uns 10 anos, eu pelo menos odiei, e eu achei maravilhoso, porque ela humaniza tudo. Tudo, ela tem o dom da palavra de todo mundo conseguir se, se relacionar com ela de alguma maneira, sabe, se encontrar ali, eu amo meu marido, não tô te odiando, amor, não, zero. Não aconteceu isso, né? Mas assim, olha que incrível uma mulher. Ela poder é, falar. A, poxa, ela é casada com o Obama, ela é Michelle Obama, casada Sim. com o Obama, gente, sério, que vocês estão falando sobre o casamento de vocês, que incrível, né? Que incrível ela humanizar isso. E eu adoro líderes que humanizam as coisas, que falam a real, sabe? Sem forçar. Porque tem essa coisa, né? Deixa eu falar tudo e tal. Não é isso, mas você ser humano ali, você dizer tenho minhas fraquezas aqui, foi difícil ali, isso aqui não é fácil. Fracassei, deu errado. É muito importante você falar isso para as pessoas. Sim. Porque hoje você sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Ah, é tão mais fácil para aquela pessoa, né? Aquela pessoa faz parecer tão fácil. Não é fácil. Não pra é. E no livro dela ela fala muito sobre toda a ausência dele Poxa. enquanto o presidente, que a pessoa acha que é um glamour ser a mulher do presidente e a coisa que me impacta, né? Cada uma tem uma percepção. Para mim foi ela, ela nunca ser a Mulher do Barack Obama. Ela é a Michelle Obama. Ela é a Michelle Obama. E mesmo ela sabendo o papel que ela ocupava, no momento que ela estava ali como primeira dama, e ele super ausente. É. Porque ele viajava o mundo inteiro. É. E ela ficava ali, naquela meio que prisão que vive, né? Por causa da segurança e tal. Exato. E tentando trazer esse ambiente e causar algum impacto, tendo naquela posição. Tanto que depois ela vendeu, fez o livro dela. E o livro dela, que é maravilhoso, que sustentou depois a família durante muito não, tempo tá? assim, e é tudo. Qual é o signo da Michelle Obama? Não sei. A gente tinha que saber. <risos> Alguém okay, podia ver. Alguém podia ver. Ela é maravilhosa. Ela é uma mulher muito... Ela é uma mulher... Se você com almoçar com ela, você me convida. Pelo amor de é Deus, isso. e você também. Então, não tá bom, então a gente tem esse eu pacto. Eu acho que eu não ia conseguir. Eu ia ficar meio gaga. Será? Eu ia. Uma <risos> vez eu encontrei a Nicole Kidman. Eu tava num evento. Aí ela saiu do elevador. Eu fiquei assim, ó. E ela começou a rir. Porque eu acho que eu fiquei assim... Você não falou nada? Impactada. <risos> não aquele mulherão e tal. E você fala, gente, como assim? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar Sabe o Mas... que aconteceu quando eu encontrei o Bonovox? Eu me arrependo até hoje. Mentira. Juro no ele? bar do hotel, pós-show, uhum. num hotel que eu tava em Nova York, e ele tomando uma cerveja. O que, que eu podia ter ido? Lá tomar uma cerveja, sei lá. Fazer qualquer coisa. Você ficou paralisada? Eu fiquei paralisada, tipo, ai, ah, vou ser cool, não vou. <risos> eu nunca mais encontrei. Não pode ser cool. Não pode ser cool. Hoje você falaria? para Pra quem? Com qualquer pessoa que você encontrasse. Mas não sei. É difícil. Sabe, é, porque eu não quer incomodar a pessoa também, mala. Eu ser também amala, penso isso, né? de não ser a mala. Mas também tem certas pessoas que eu não sei se a gente vai encontrar de novo. Não sei. Eu tenho um negócio na minha palestra que eu coloco uma foto do Bill Gates. É. Bem assim. É. Se você encontrasse o Bill Gates, você ia falar alguma coisa, todo mundo. Não, não, não tem o que falar com o Bill Gates. <risos> você tem que ter o que falar. Mas assim, não é querer ser inteligente e falar um monte de coisa. Eu falei pro Bill Gates, pô, admiro o teu negócio, que legal, que legal a tua ação social, sei lá, qualquer coisa do gênero, entendeu? O <risos> que, que você acha da Apple, alguma coisa <risos> Amo. E aí sei. tá frio, né? Tá calor. Porque assim, a gente Ou tem semana. que falar. Eu acho que, mas eu entendo a gente ter receio, mas às vezes aquela situação de conexão não vai acontecer de novo. Isso é verdade. Só que a gente tem que observar se a pessoa tá aberta também. A gente tem que respeitar o ambiente da pessoa. Se a mas... pessoa tá com uma cara fechada, claramente não quer falar. Não quer falar. É. Mas uma dica pra as pessoas conseguirem falar, às vezes, com... Chefes dos chefes dos chefes, por exemplo. Então, uma pessoa que não tem uma... Um, um, uma, uma autoridade, vamos dizer. Uma autoridade no trabalho, Isso. mas quer se fazer presente de alguma maneira. Tem, tem um jeito de chegar? Tem, eu acho que é ser ela mesma. Porque se você, essa pessoa, começa a querer mostrar que é inteligente, mostrar uhum. que tem um assunto, fica falso. É. Então, quando eu falo do amor próprio que você escreveu, que é tão importante, se você, quando você é você mesmo, às vezes, uma, uma palavra de eu te admiro. Você já vai quebrar isso o dia é da pessoa. A pessoa tá ali tão cansada, tão estressada. A pessoa falar ah, eu te admiro. É. Eu, por exemplo, sofro tantas críticas com o negócio de internet, como né, você já passou por isso. É. E as pessoas, quando alguém fala assim, poxa, você me motivou a sair da cama, continuar meu negócio... Eu fico tão que feliz. Legal. Então, assim, isso, na verdade, eu acho que é importante. Sem ser chato, assim, pegajoso. E, mas uma palavra, você isso já se conecta com a pessoa. Você é de verdade. Sim. Eu acho que é ser verdadeiro. Isso é uma boa dica. Porque tem muita gente que tem essa voz. Sabe a voz que eu falei da autoestima na cabeça? Tipo assim, não, não. Mas essa pessoa é muito inteligente. Ela é muito, ela é muito, ela, ela é, é muito. muito ela é muito, ela é muito. E eu não sou. E aí, como é que você, né, se faz presente? Porque... Numa dessas, você pode começar uma relação ali e pode ser muito boa, né? Total. Você vê que eu encontrei recentemente o David Rubenstein, uh. do Carlisle. Uh. Cara, é tipo um gênio, tem um programa de TV. Sim. Eu queria falar várias coisas do programa de TV, mais do que qualquer outra coisa. Porque uh. eu acho o máximo, acho ele engraçado, ele tem um Sim. amor irônico e tal. Maravilhoso. E eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, eu adoro o seu programa de TV. Eu sei que você ganhou muito dinheiro como empresário, mas eu sou apaixonada pelo seu programa de TV e a forma como você é irônico. E assim, eu dou muita risada. E aí, a gente se conectou e eu falo com ele e tal, etc. Quando a gente encontra nos eventos. Uhum. Uhum. Mas eu, eu, eu... A primeira vez eu travei, porque ele é meio sisudo. <risos> aí eu não falei nada. Eu falei, ah, não acredito. Só encontrei com ele um ano depois. Eu falei, gente, eu Agora falo... Agora eu, eu vou. Eu vou falar. Vou falar. Eu nem saí, eu falei. Mas você sempre foi extrovertida? Sempre. sempre. Ah, isso é, isso eu é bom. Eu sempre fui. Mas quem não é extrovertido pode treinar assuntos. Pode, né? É, meu marido é tímido. Eu dou assuntos pra ele treinar. <risos> Hoje você vai treinar como um esporte que a pessoa faz... Vamos falar faz. sobre esporte durante 30 minutos. Como está o esporte assim agora? Quais campeonatos estão passando? Então, se alguém não te falar alguma coisa, você tem que ir nesse. Mas é verdade, é. quando você tem que saber um pouquinho de tudo, entendeu? Você lê o jornal, você está informado, você acaba... Você não precisa saber profundamente é bom. de tudo. Mas você, é bom. Saber, você tem uma noção geral. É. Então, de repente, paralisou na minha frente, estava meio, assim, um monte de gente, o ministro da Ucrânia é. de Minas e Energia. Uau! Aí eu pensei, gente, eu vou perguntar pra ele como tá a guerra, quando ele acha que vai acabar. Eu não preciso saber mais que isso, ele é o um ministro que tá lá presente, ele, morando falar. Lá. E ele vai me... E essas pessoas te dão conhecimento. É. Na hora eu escutei, gente, já repetiu o que ele falou várias vezes. Já me deu conhecimento pra várias pautas. Tá é maravilhoso. Mas isso é verdade mesmo. Então a gente não precisa saber, vou ensinar o que pro ministro da Ucrânia? Exato, você vai lá dar uma palestra pra ele, não vai. Não, e ele, é. e ele me trouxe esse conhecimento. A gente tem que estar tá aberto pra ouvir também. Isso é verdade, e não ter medo de fazer alguma pergunta, né? Agora, não dá pra falar. Ucrânia jura que legal. Como é que está seu país <risos> hoje? Não, não exato, dá. Exato, entendeu? É isso que eu quero dizer. Tem que... Quando eu falo que você tem que saber um pouco, você tem que saber que tem uma guerra no mundo. Você tem que saber as coisas, uma noção geral. Isso você te coloca numa roda de conversas. Exato. Depois dali você saber ouvir, você saber perguntar. É. Tá tudo bem? Era o que acontecia comigo em algumas reuniões que a gente tinha sobre é, a Misha, o Era, e aí o Ebitda, o Pós Ebitda. Gente, eu não venho de uma cultura do Ebitda, Ebitda, Ebitda. Eu sei lá. Cada um fala de um jeito. Eu falo, como é que fala isso, gente? Ebitda ou Ebitda? É, vamos... Primeiro, é o quê? Como fala? Aí eu, é bit, é dá. Falei, ah, então tá bom. Mas como que você calcula isso? Qual que é o lucro depois de não sei o quê? Qual que isso? Qual... Assim, são coisas que não faziam parte do meu universo. Eu nunca tive que é, me debruçar sobre isso para entender o negócio que eu fazia. E agora eu tenho. Não é que eu preciso saber fazer essa planilha, construir tudo e tal. Não vou ser eu a melhor pessoa para fazer isso, mas eu preciso entender. Você precisa entender. Até para você saber o que você entendeu, o que você tá vendo. Exato. E para mim tá sendo um treino muito bom, porque eu também achava assim, ah, mas não sou capaz, imagina. Não vou saber nunca ler isso. Uai, é mercado financeiro. Gente, imagina, isso não é para mim, não sei. E não, é sim, né? Investimento que muita mulher fala, ah, não sei, investir dinheiro. Sabe? Sabe sim. Começa que você para vai. Para pra olhar que você vai aprender. Vai aprender. A gente, às vezes, é, já tem uma barreira do, eu não vou conseguir, eu não sei, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Tem coisas que não são para a gente mesmo. Ó, Óbvio. Ok. Mas. Não se feche para aprender coisas novas também. Isso. Porque aí, ó, tem uma chance de você aprender do EBIT, da EBITDA, Não sei como é que fala. E entender essa empresa, empresa. E conseguir olhar. E saber exato. o que está crescendo, o que, que não está. Entender como que é. Isso exato. é super importante você estar tá aberto. Muito importante. Mas é, é, foi bem desafiador porque era um assunto que na, no meu cérebro, sabe? Era assim, não, no meu cérebro não dá. Essa matemática aqui não vai entrar. E vai, e reunião, e reunião, e pergunta, e você fala, e você olha, e você se interessa, e as coisas vão abrindo. E você fala, nossa, olha, olha como o nosso universo pode, pode expandir né, no trabalho. Assim, não é porque você é bom numa coisa que você não vai conseguir fazer outra. Isso é uma coisa legal. De... E, é, e é importante, e a pessoa, quanto mais segura, mais tranquila ela é para fazer as perguntas. Amanhã você vai estar com a Luiz Helena, ela é. tem uma história que ela conta, é. que quando ela foi fazer o roadshow da empresa dela, Primeiro que ela não falava inglês, ela não tem nenhum problema em falar isso. Sim. E segundo que ela falou o seguinte, ah, tem que falar o quê? Falar tal, tal, tal tal coisa. você falei assim, não, deixa eu te falar. Ninguém vai falar melhor do varejo do que eu. Então, eu vou falar. Não vai colocar ninguém. Eu que vou falar com Ela chegava. É maravilhosa. E ela que vendia a empresa dela. Ela é a cara da empresa. É. Então, ela foi a pessoa mais maravilhosa para fazer o Roadshow com investidores. E ela chegou e falou, sou eu que vou vender minha empresa. Exatamente. Só que ela teve a humildade, na posição que ela tava, de falar, eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer do meu jeito, vocês complementam. Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Eu amo ela por causa... Essa, essa autenticidade disso, assim, que a gente tava falando. É maravilhosa, ela não finge ser quem ela não é, quem ela não é. E as pessoas amam ela. Ela virou um ícone né, do empreendedorismo feminino e uma super empresária. O jeito dela colocar as coisas, ele é simples, ele é fácil de todo mundo entender. Isso é sensacional, porque é. ela disponibiliza o conhecimento dela para muita gente. Então, não tem coisa mais chata, né, do que você escutar um advogado falando todos aqueles termos e você falar, gente, eu não, não, não sei o que, que você falou, é. né? Eu preciso de um tradutor aqui. Então, é muito legal quando você encontra pessoas no caminho também que gostam de ensinar com essa simplicidade do... Tudo... Gente, ninguém tem a menor dúvida que ela é maravilhosa, incrível. Isso. Potente, tudo. Mas ela sabe é, te contar a história dela de uma maneira tão gostosa que você, o quê? Se relaciona de novo. Você se conecta com ela. Se conecta, você fala... Ah, mas espera aí, se ela consegue fazer isso, eu também consigo. Você sabe que só para terminar, a Luísa Helena, para mim, ela é emblemática na minha vida. Eu aprendi a fazer o saque, né? atendimento ao consumidor, reclamações e tal, com ela, sem ela saber. Porque ela responde vários clientes no Instagram, como Luísa Helena Trajano. Então, ela fala, ai, meu pedido atrasou, tudo bem, me passa seu CPF, número de pedido, e ela passa para a equipe dela? E ela faz isso direto. Na pandemia, ela fazia isso todos os dias. No Instagram dela, ela postava uma foto e, e falava, ah, minha TV atrasou, me passa aqui o número do pedido, perdão pelo atraso, a gente vai resolver. E eu comecei a aprender com ela. E quando eu lancei minhas marcas, eu era o saque, por muito tempo. Eu ligava para as minhas clientes para desculpa. Isso é maravilhoso. Desculpa. Desculpa pelo atraso, aconteceu um erro de comunicação aqui na, na nossa plataforma, a gente não viu o seu pedido, porque erros podem acontecer. Lógico. Mas é o que eu falo, a maneira que você conduz... Endereça os erros faz toda a diferença. Toda a diferença. Aliás, e você mantém o teu cliente fiel. É, falam assim, é até bom que dê alguma coisa errada para o cliente entender como é que você lida com o seu erro, porque dependendo da maneira que a marca lida com o erro, você fica mais importante... É, do que se o pedido tivesse chegado na Tudo casa dela sem Tudo porque daí problema. a pessoa né, tá ali, era é o que ela esperava. Exato, eu aprendi com ela isso. Então que eu é falo pessoalmente com as minhas clientes, quando dá problema, eu mando áudio, eu mando flores, eu tô ali preocupada, porque para mim... Mais do que tudo, são elas, né? é A coisa mais importante que eu tenho na minha vida profissional são as pessoas. São, que eu, se, são as pessoas, que você se relaciona com pessoas, são seus seguidores Exato. e são seus clientes. Exato, então isso para mim é assim, é ouro, é tesouro, eu faço de tudo, sou conhecida na empresa como a louca das clientes deu problema com essa cliente? Não, então manda isso, manda aquilo, faz isso, faz aquilo, porque eu realmente acho que a gente tá ali para servir. E, e ser benchmark de atendimento da empresa, assim, eu acho que é isso que eu quero muito. É porque uma empresa que não tem um bom atendimento, um bom relacionamento com o seu consumidor, o consumidor sente uma falta de respeito e não volta. Exato. E um consumidor feliz, ele se torna um brand lover, ele te fala, é melhor que qualquer propaganda. Qualquer propaganda, vai tipo, ah, compra na Missha, porque olha, deu um erro no meu pedido, eles foram tão maravilhosos que, não sei o que, compra aqui, porque eles me atenderam tão rápido, e é isso que eu quero, é, é, é essa é felicidade, né, que a gente causa em quem compra com a gente e tal porque tem que ter uma experiência legal pra você lembrar né, porque... E tudo é sobre pessoas, né os seus tudo. clientes são pessoas, os seus colaboradores são pessoas, né, os seus sócios são pessoas, Sim. então não tem a pessoa melhor para começar o programa do que uma pessoa que se relaciona com tantas pessoas muitas pessoas, Obrigada. e gosto de pessoas e gosta de pessoas, gosto Obrigada. Obrigada. Obrigada você. Adorei, adorei também. Adorei. Muito legal. Obrigada. E olha, parabéns pelo seu conteúdo, pelo seu podcast. Você é uma baita apresentadora, tá? Obrigada. Não sei se já te falaram, mas Não, você é uma baita feliz. apresentadora. Obrigada. Não precisa pedir para o Faustão, pode continuar. <risos> Mas de verdade, muito, muito legal o jeito que você conduz. Gostei muito. Pessoal, muito obrigada pela companhia. E se você gostou, deixa seu like, curta, compartilha, comenta. E aí deixa aqui nos comentários quem vocês querem ver nos próximos programas. Obrigada por acompanhar e não esqueça de seguir o BTG Pactual nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio.